Olá pessoal do YouTube, hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado das modificações que o Elso Baço do Rio de Janeiro fez na sua Yamaha Nelson 125. Legal! Só que primeiro eu quero deixar esse comentário que teve no último vídeo aí do Cleonildo Rodrigues, que eu achei legal, né? E falando que colocou peça de Suzuki Bugman na sua Yamaha Nelson 125. E o lugar onde o Elso Baço veio com sua esposa, com a sua scooter. Daqui a pouco vocês vão vendo o vídeo, ele mesmo mostrando, e falando tudo, como é que foi a viagem, a cometragem que ele fez. Só que antes quero passar uma dica, que eu converso muito com o, o Elson Obaço via Whatsapp, que ia é falar algo assim que ele me passou, com umas fotos da, da minha anel pra ele, para tirar umas dúvidas, e ele mostrou algo bem importante. são é bobagem, mas é sempre bom ficar cuidando do freio, né, dar uma volta que é bem simples. Me passou que umas duas voltas e fiz isso. Ficou melhor de andar. Então é algo que uh, parece ser bom, mas é bom ficar sempre que deixar em dia, né? Então, igual eu vou deixar vocês verem o Also Baço falando, mostrando o grau de viagem. viajou pessoal ia amarrar nela, você tem visto com sua esposa. E falando sobre a viagem, com a é metragem, o quanto ele fez aí. Entre Teresópolis e Petrópolis. E a anelzinha lá. 11.589 quilômetros rodados. Mas depois de algumas adaptações, ela foi feita. Está aqui pista alerta, pista alerta colocado por mim mesmo, sem gambiarra, sem nada. Fiz as quatro setas Numa boa Balueta adaptado por mim também Olha, olha. Um detalhe olha. Pneu de PCX dianteiro Ótimo eu já rodei, Ontem eu fiz uma viagem com ela 300km Ótimo, batendo 43, 44 com litro Com óleo, com óleo 10,40 semisintético Valeu, um abraço Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna